Eu sou César Augusto, seja bem-vindo ao canal Homem Descafeinado. Antes de mais nada, eu quero explicar que esse canal não é só para homens, então você mulher, seja muito bem vinda Bem, como eu já disse, meu nome é César Augusto. Sou fotógrafo, estudante de letras, português e inglês. Já tentei cinema, mas não deu muito certo. Esse canal foi feito para me ajudar e ajudar você também. Nós vamos debater aqui assuntos como religião, política, educação e entretenimento. Só de uma forma bem humorada, sem palavras de baixo calão como em alguns outros canais que eu já vi. Como vai funcionar o canal? Na terça eu vou dedicar um livro. Na quarta nós vamos conversar sobre alguns assuntos. E na quinta eu te com um filme para você assistir durante o final de semana. Bem, então é isso. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Até mais! Fotógrafo, professor... Não. Olha, eu já tô pensando em tudo. Esse canal foi feito para me ajudar e ajudar você também. Moto passando. Antes de mais nada, quero deixar bem claro que eu achava que gravar vídeo do YouTube era fácil. Eu tô acreditando em feito muito.